Fala galera, sejam bem-vindos ao canal do Cebozão No vídeo de hoje, histórias e curiosidades da banda O Surto E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho e deixe seu like Formada em 1994 em Fortaleza, Ceará, pelos cearenses Regis Bolo, voz, Zé Wilkley, guitarra, Franklin Roosevelt Baixo e Jussian Carlos Bateria. Tem como gênero rock alternativo, hardcore punk e pós-grunge. Vindos de Natal Rio Grande do Norte, a banda lançou seu primeiro trabalho independente em 1997. O título do álbum levava o nome da banda. O sucesso do álbum fez com que a banda se apresentasse no Skull Rock Festival de 1998, sendo ovacionado como a melhor apresentação do festival. Com a boa apresentação, Despertou o interesse da gravadora Virgem, que convidou o quarteto a fazer parte de seu casting. A banda foi para São Paulo, onde conheceu os integrantes dos Raimundos, para quem abriu vários shows. Em 2001, a banda lançou o álbum Todo Mundo Doido, produzido por Rick Bonadio. Continha 10 faixas, das quais se destaca o sucesso, a cera. Música mais executada nas rádios brasileiras naquele ano Outras músicas no álbum também fizeram bastante sucesso Como Zaroia, Tudo é Possível, que foi tema da novela Malhação e Rempadura. Com o sucesso do álbum, a banda foi convidada a se apresentar no Rock in Rio 3, aonde dividiu o palco com várias estrelas da música nacional e internacional, como capital inicial Silverchair, e Red Hot Chili Peppers. O sucesso do álbum foi tão grande que a banda participou de vários programas de televisão em diversas emissoras como Globo, SBT e MTV, além de festivais por todo o país e uma série de cinco shows no Japão. Em 2002, a banda lançou seu segundo álbum, o Equalizando as Ideias O sucesso, O Veneno, foi também uma das músicas mais executadas por todo o Brasil E seu videoclipe foi um dos mais executados na MTV Chamando a atenção por sua excelente produção e fotografia Doze anos após o lançamento do álbum Todo Mundo Doido o surto preparou para lançar seu quarto trabalho de inéditas. Para a gravação desse quarto álbum, a banda contou com dois integrantes da formação original. O vocalista e líder da banda Regis Bolo e o baixista e humorista Franklin Mendeiros. Marcão Morini na bateria e Giuliano giarolo na guitarra. O single desse trabalho é o sol e o céu em versão plugada e outra acústica. O segundo single, a música litoral que foi lançada em junho desse mesmo ano, juntamente a um videoclipe produzido pelo renomado fotógrafo Rick Verneck. Após um hiato de alguns anos, em 2021, a banda retornou com o projeto O Surto 20 Anos, em comemoração aos 20 anos do álbum Todo Mundo Doido, onde novamente houve uma mudança nos integrantes. Guilherme Spoleta assumiu a bateria e Alex Guterres assumiu a guitarra. Um novo single foi lançado, intitulado Já. Juntamente com o selo da gravadora Soma Records, onde futuramente prometem trabalhar para o lançamento de um DVD acústico, relembrando os grandes sucessos e algumas inéditas. O Surto possui quatro álbuns de estúdio: o álbum Independente. Homônimo de 1997, Todo Mundo Doido de 2000, equalizando as ideias de 2002 e De Onde Foi Que Paramos Mesmo de 2007. Esse vídeo é uma homenagem ao vocalista Regis Bolo, que nos deixou nessa segunda-feira. Dia 24 do 4 de 2023 aos 52 anos Mas vai ficar seu legado Que por muitos consideram que o surto não teve a oportunidade de mostrar todo o seu potencial A música A Cera ficou marcada como uma das melhores músicas de rock produzidas no Brasil Sendo elogiada pela revista Rolling Stones Estadunidense É isso aí galera Essa foi a história e curiosidade da banda O Surto Infelizmente não veremos o trabalho mencionado no vídeo Já que Regis nos deixou Mas seu legado e suas músicas ficarão marcadas em nossos corações Se você chegou até aqui não se esqueça de deixar aquele like e se ainda não é inscrito no canal se inscreva e ative o sininho fiquem com Deus e até a próxima